Fala especificamente de educação aberta e dá os princípios de discutir a educação aberta a partir dos seus recursos. Então foi um conglomerado de pesquisadores acadêmicos e enfim, agentes de governo que sentaram para montar essa declaração em 2007 e deram uma base para, para esse movimento. E a declaração de Paris de 2012 na Unesco, que foi o primeiro congresso mundial, onde a gente discutiu os compromissos de governo com, com recursos educacionais abertos. E a partir dali é que a gente começou a ver uma movimentação mais forte de governos ao redor do mundo em trabalhar esse assunto de recursos educacionais abertos. E dali a declaração de Tindal, várias outras que vieram depois falando de, de compromissos relacionados a abertos. E agora, conferências que não têm necessariamente a ver com o tema, que falam de Chique Educação, que falam de outras coisas, sempre mencionam a, a priorização dos recursos abertos como um dos pilares de qualquer processo de inovação educacional. Né? É, importantemente para esse ano, a gente até o Congresso, o segundo Congresso que foi 2012 em Paris vai ser na Eslovênia agora 2017 em setembro. É um Congresso que vai ser bem grande nesse tema e a motivação agora é fazer com que os países assumam compromissos formais de políticas, né? Então, se 2012 foi uma recomendação de, de participação e muitos países se moveram por conta disso, em 2017 a gente está caminhando para montar uma recomendação formal da UNESCO para isso. Existem agora, por conta desse tema, para quem tem interesse em saber mais e participar, uma série de conferências. Nós temos a Open Education, que acontece muito nos Estados Unidos, a Open Education Global, que estava em vários países, ano passado foi na África do Sul. A Open Con, que é uma conferência para quem está começando na área, pesquisadores, ativistas, que podem se reunir na Open Con, uma conferência que tem bastante capilaridade. E a gente tem uma conferência latino-americana, que esse ano vai ser na América, que duas vezes foi no Brasil, três vezes foi no Brasil, uma vez foi na Espanha, agora vai para a Argentina em 2017 também. Cada Polônia, que o MEC foi no ano passado no EAR Policy Forum. Então, tem uma série de eventos relacionados à que para quem tem interesse em participar, que já estão disponíveis. A gente começa a conversar de escala global sobre esse tema.